Estamos falando de YouTube. Como produzir um conteúdo matador no YouTube para você ser encontrado pelo buscador. Vamos falar disso? Solta a vinheta malcolina agora na estela de novo! Olá, eu sou o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing nesse sol de Brasil, São Paulo Estamos aqui no Pico de Araguá, voltamos a fazer gravações externas E por quê? Porque estamos falando de YouTube Ó, O sol, e eu trouxe de propósito para vocês verem as intérpretes do tempo O que é produzir conteúdo Você saber como lidar com isso e o que fazer com isso Então, para você, primeira coisa, ter um conteúdo matador no YouTube Você precisa... Ter um conteúdo próprio, um conteúdo de qualidade. Você precisa produzir conteúdo. Isso significa lidar com o sol, lidar com sombras, lidar com todas as coisas que envolvem produzir conteúdo. Você ter um bom equipamento, ter um microfone. Você aprender a lidar com isso, aprender a lidar com edição de vídeo, com produção de conteúdo. Você precisa gravar um conteúdo próprio, seu. E quando você começar a fazer isso, a primeira pergunta que você precisa responder é em que o seu conteúdo vai agregar para o seu público-alvo. A gente falou de público-alvo, vai estar os cards aqui em cima. Dá uma olhada no de Marketing, a gente fala sobre benchmarking, sobre você olhar os seus concorrentes, você olhar o que os outros canais estão fazendo e, principalmente, como isso pode agregar para o seu público. Se de fato esse conteúdo que você está produzindo é bom ou não é. Essa é a coisa mais importante. O que você vai fazer? Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer um, um roteiro. Você vai pegar aí um Excel e fazer um roteiro de todos os programas, de tudo que você pretende passar para o seu público. Faz isso devagar, com calma, porque você vai conseguir criar uma lógica de conteúdo. Entendendo, no primeiro programa fazer isso, na segunda parte isso, no terceiro, no quarto, montando etapas, é, temporadas, o que seja. Entenda, explique, desenhe com calma. E aí? E é o que você vai fazer? Você vai começar a sair para gravar e vai ter que lidar com ó coisas que vão acontecer. As pessoas vão chegar, vão sair, você tem equipamento, não tem, tá sol, não tá. E você vai conseguindo gravar e produzir o seu conteúdo dessa forma. Sempre produzindo. E quando as pessoas me perguntam se, ah Bruno, eu preciso saber, tem uma edição gigantesca, uma edição profissional, eu preciso ter um equipamento profissional para produzir conteúdo. Não. Seu conteúdo precisa ser original. Olha quantos youtubers tem aí que gravam ou com celulares que não tem muita qualidade ou com câmeras antigas. Tem várias histórias no mercado, a gente já falou isso em outros vídeos. O que você precisa é ter originalidade. Você precisa produzir algo que só você está produzindo. E para isso tem que ser o que você sabe, o que você fala, que você estuda, que você está correndo atrás. É isso que vai gerar um conteúdo de qualidade, explicando de forma sucinta, explicando de forma que, clara, que todas as pessoas possam entender. Seja natural, se for um vídeo de humor, fazer o que você sabe fazer, um vídeo de humor, se for uma apresentação musical, tem vários exemplos na internet. E uma vez que você produz esse conteúdo, no próximo vídeo eu vou dar várias dicas de como subir ele na plataforma, porque você precisa entender. O YouTube é uma plataforma de busca. Então é uma plataforma que precisa ser entendida para que um buscador vai entregar esse conteúdo para o seu público. Então quando você produzir conteúdo, pense no que está do outro lado, se ele vai ser relevante, produza com carinho, com calma. Por quê? Produzir conteúdo no YouTube você precisa de pontualidade. Então, por exemplo, eu produzo conteúdo todas as terças e quintas. Eu tenho toda uma fase de produção, uma fase de edição, uma fase de preparo, uma fase de planejamento para que esse conteúdo entre todas as terças e quintas. Se prepare para isso. Não vai querer colocar vídeo todos os dias, no começo, está empolgado. Você não sabe como produzir, mas vai fazendo e você não consegue entregar isso. O que acontece? passa dois três meses você tem poucos seguidores você para de produzir conteúdo e aí e aí não dá certo aí você fala que nada dá certo que não funciona que o youtube não funciona então faz uma vez por semana faz um, um vídeo preparativo faz um teste faz um vídeo piloto aprende a fazer primeiro se planeja como a gente falou no começo do vídeo edita deixa um vídeo bem bacana com carinho e vai entregando para o seu público como se fosse um presente conteúdo é contar histórias conteúdo é produção é ensinar é criar e isso tem que ser feito com carinho, com amor, devagar, sem se atropelar e com planejamento, certo? Bora produzir conteúdo para o YouTube, bora fazer conteúdo para tudo que é marketing digital, você vai ver isso nos próximos vídeos e vamos lá, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joia, é, deixa coração, deixa tudo, deixa comentário, aqui vão estar os outros vídeos, aqui vai estar a bolinha para você se inscrever, a gente está falando de YouTube, está falando de mídias sociais, eu sou o Bruno Pérez e obrigado mais uma vez.